Shalom! saúdo meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do Nosso Senhor. A mulher só será salva se der à luz muitos filhos. Está registrado na Bíblia e vamos falar isso hoje aqui neste vídeo. Mas antes de prosseguir, queria convidar o meu irmão e a minha irmã a se inscrever no nosso canal. Fazendo assim, estará dando um suporte ao nosso canal e também não sou, como poderá ser notificado pelo Youtube sempre que colocarmos vídeos novos aqui no canal. Primeiras de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com Deus bom senso. Se interpretarmos essa palavra aqui de forma literal, vamos ter problema no entendimento. Na verdade, ela se interpreta espiritualmente. Mulher na Bíblia é Israel, mulher na Bíblia é a igreja e também é a natureza emocional no homem, de forma individual. A mulher será salva através do parto ou dando à luz filhos. Nas escrituras, homem representa o espírito ou o pensamento, o lado da razão. Homem representa o lado espiritual dentro do ser humano. Mulher representa a alma, a igreja, Israel. Depende somente aqui da, do contexto, né, do texto que nós Estamos ou estaremos a estudar Mas hoje estamos aqui a falar de Primeiras de Timóteo, capítulo 2, versículo 15 Diz que a mulher para ser salva Ela tem que dar à luz filhos Está no plural, muitos filhos A igreja, para ser salva Precisa gerar muitos filhos para Deus Que são os membros do corpo de Cristo Que é o Israel espiritual E de forma individual A alma do ser humano, que é a mulher Ela precisa gerar Filhos, precisa dar filhos Precisa dar frutos para Deus Um caráter novo, o caráter de Deus né? A natureza de Deus Ele, ele precisa é, dar a luz a todos esses atributos de Deus Para que a mulher seja, então, salva a Mulher representa isso ali, que eu acabei de dizer Então, os filhos que a mulher dará à luz São nossas reflexões, ideias, pensamentos bons Positivos e que reflitam a imagem de Cristo dentro de nós. E a salvação da mulher, que é a nossa, as nossas emoções, só acontecerá se ela, a mulher, eh, que é representada aqui pelas emoções, pela Igreja ou Israel, permanecer na fé, crer no amor de Deus, na palavra de Deus na palavra da verdade, que é Cristo, e na santidade, ou seja, separar-se do pecado todos os dias, do, do separar-se de tudo aquilo que é pecado, todos os dias, de forma consciente da natureza do amor de Deus, carregando de forma consciente a natureza de Deus, a, a, a consciência de Cristo dentro dele ou dela. Fazendo assim, então, a mulher, as nossas emoções, será... Capaz de trazer à tona ou oh, a manifestação os pensamentos e a vontade do Espírito de Deus, dando à luz filhos para Deus, frutos para Deus. Ficamos aqui hoje com esta palavra, espero lhe ter abençoado e esclarecido. Então voltamos a nos ver no próximo vídeo. Até lá, Shalom.